Oi gente, bom dia, tudo bem? Olha, nós estamos aqui no Cop Conecta da Sicredi em Londrina para trazer um assunto que vai interessar a, todos, a todas vocês mulheres. Nós estamos aqui com a Daniela é, Daniele Leonel a Daniele é assim, ela tem uma curiosidade importante, ela é de primeira formação fisioterapia, né? fisioterapeuta mas veio se aprimorando em outras áreas e tem um, um, um serviço, uma proposta interessante voltada também para as mulheres e como ela é mulher como ela vive esse dia a dia ela vai nos contar exatamente como é que são essas peripécias é. E diz que, como é que você vê esse cenário hoje da mulher? A mulher no mercado de trabalho a mulher correndo, a mulher é, precisando administrar casamento, casa, filhos o dia a dia e todos os problemas comuns a todos. Isso então, Aham. primeiramente, muito obrigada ora, por esse convite, ora. falar sobre eu que coisas agradeço. que sou apaixonada e ajudar mulheres se sentirem melhores, Aham. é realmente uma missão da minha vida é, para que as pessoas me conheçam um pouco mais né? eu sou casada, tenho três filhos, a minha filha mais velha já está na faculdade, oh, eu tenho parabéns. A, é, a Isabela, a Ana Luísa está com 14 anos ah, e o Felipe ah, com 11 ah, anos. Ah, então, se você me perguntar, se eu entendo de família grande, de administração de tempo ah, e como fazer isso através de uma sim. comunicação mais leve, para que eu fique bem também e consiga administrar ah, a parte da minha empresa, então, essa é os pequenos segredos que a gente vai partilhar hoje. Ah, como ah, você consegue como? participar de grupo de mulheres, estar tá ativa e ter esse equilíbrio né, em todas as áreas da vida. Aqui, o primeiro... Bom, gente, e não precisa ser ligadinha na tomada, igual ela. Quem não for tão ligadinha também consegue? Consegue, porque é. eu vou contar um segredo Sim. pra você. Todo esse ligado na tomada uhum, tem uhum. tempo na agenda para conversar internamente comigo mesma, tem uhum. espaço para respiração, tem espaço para cuidar de mim. Eu compreendo assim... Se eu estou conversando comigo sim, mesma sim. De uma forma consciente uh -huh. Não querendo atropelar coisas Ou uh -huh. dar conta de tudo uh -huh. né, deixa, Nossa, tem que dar conta de tudo Tem que ser quase uma superwoman é, Se não der, tudo bem também né? É, na verdade é priorizar é o que é importante lá. Claro. E eu descobri nesse processo, e ajudo as mulheres nisso também, é descobrir ah. que primeiro eu preciso estar bem comigo mesma, uhum. para poder ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga. Se aqui dentro não estiver bem, não estiver conectado com a minha sim, verdade, sim, sim. as coisas se atropelam. Sim. Quando alguém me pergunta, e isso é bem engraçado, como eu estou, eu respondo cada vez melhor. Eu não respondo que eu tô correndo, eu não respondo que... Ai, ah, é correria, você sabe. Isso não faz parte do meu dialeto. Porque correr me remete muito àquela sensação de estar tá presa em ciclos viciosos de uma rotina que você só vai. E daí essas é, conexões. Tem sentido, tem sentido. As conexões não são verdadeiras nem valiosas. Você sempre está fazendo mais do mesmo e chega no final do dia aquele sentimento de exaustão e você não está vivendo a sua verdade de vida. Tem razão, tem razão, Apesar de eu parecer ligada nos anos e vinte, Parece. Parece. <risos> é, mas o que me faz ter essa <risos> energia é a capacidade de conversar comigo e desenvolver Aham. essa linguagem interna de hoje, o que temos para o momento de agora. Gente. E priorizar tudo que é feito. Conta. é isso que a gente precisa levar para essas mulheres, né? Legal, legal. Conta então para a mulher que está nos assistindo, como é que isso, como é que essa cliente que você vai de alguma forma assessorar, de de, dentro de uma proposta, de um perfil e tal, como é que ela chega e o, o, como que você propõe um planejamento, pra, pra gente entender Entender o processo ah, ah. então eu vou te passar um dos processos Sim. do meu trabalho que é a Sim. mentoria individual mentoria ela é muito personalizada eu atendo tanto mulheres que estão no trabalho que elas estão sentindo esse ratinho que só gira, gira, gira, gira não se sente valorizada, não se sente reconhecida Sim. Ok. Sim. atendo mulheres também que são altamente reconhecidas no que fazem mas querem fazer uma transição de carreira para o que dê mais sintonia com a verdade delas. Ah, isso é um dado bem importante. Isso. Muita a... gente. Aos 40, 50, tem fala, dúvidas? É, fala assim, Ai, parece que eu, eu sou bem cedida nisso, eu sou reconhecida, mas parece que eu nasci para outra coisa. É. Eu ajudo ela Imaginando. a entender Imaginando. esse uhum. processo. Uhum. E o terceiro tipo de mulheres é que vem, porque elas querem é, se, com, se relacionar melhor, se conhecer mais. Sim. Elas querem Sim. viver daquilo que elas acreditam, mas elas acreditam assim, puxa, parece que minha liderança não está eficaz. Parece que em casa eu não tenho colaboração As, das pessoas. As que te procuram, cortando um pouquinho, elas são empresárias tem negócio próprio ou dona de casa é, com uma vida mais mais sem mercado de trabalho também eu, eu queria entender sabe? certo ah, o que mais me procura hoje são mulheres que já são empreendedoras imagina ah, imagina então, ótimo empreendedores porém tem aquelas que estão sentindo que é a hora de entrar no mercado de trabalho e tem uma porção de diálogos internos não sou capaz será que é para mim isso como é que eu vou fazer por onde eu começo e a gente sempre começa algo fora por dentro e nesse processo é. de autoconhecimento Muito bom. É, elas Muito começam bom. a falar puxa mas se é assim se o servir é isso eu consigo dar o primeiro passo ah. e a minha maior alegria é ver aquela profissional que às vezes estava realmente em casa sim. que não é comum tá bom sim, mas sim. que tinha um sonho e começou a se desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoa ela é. se sente mais feliz é, e mais deve realizada ter, deve ter algumas que depois que os filhos vão para faculdade resolvem deve ter algumas que deram tempo para criar os Sim, filhos educá-los até os 7, 8 anos daí resolvem não é, é isso. E, e e talvez o mais assim que, que me assustaria mas uhum. é uma, eu acho que é complicado para um monte de gente é assim você ir numa carreira bem sucedida e daí descobrir que queria na verdade fazer ou gastronomia fazer ou ter uma lojinha de é, bijuteria a, a, a gente vê muito isso pessoas Imagina. que elas têm talento por exemplo, artesanato, e tá na mente delas que artesanato não dá renda. Sei, não dá. Não, é, é, né? E de repente tá ela se torna entendo, não uma dá para sobreviver, é. talvez. Só que, por exemplo, esse, esse caso específico, ah, por... eu não só ajudei ela a compreender que tem muitos artesãos vivendo muito bem, exportando até o que fabricam, É verdade. Assim é como verdade. ela abriu uma loja para vender a mercadoria para as alunas usarem. Oh. Então ela virou uma empreendedora Sim. e trouxe um crescimento da visão dela mesma. Ah. Ela falou: olha, é tão difícil conseguir o um material para aquilo que eu fazia eu resolvi fazer e ser eu a fornecedora disso. Então, a partir do momento que você se conhece, você se descobre, né, as coisas vão caminhando. Ah. Agora, enquanto ah. você está se sentindo sozinha, sobrecarregada, que ninguém te valoriza, ah. isso só ah. vai pesando a vida da mulher. Imagina. Não precisa ser assim. O processo de mentoria, ah. ele é o guia para que você se sinta acompanhada durante o processo. Bem, deve ser um trabalho, como você começou dizendo, bem personalizado. Né? Muito personalizado, oh. Né? E um detalhe importante Aham. é que a comunicação, aquilo uhum. que a gente faz. Uhum. A gente acha que comunicação é falar bem, né? Só que existe um tipo de comunicação que é pouco trabalhado, ah, não verbal, claro, que é a do pensamento, vai além até da não verbal, hum. é do pensamento. Sim. É aquelas vozinhas que ficam programadas na nossa mente, dizendo que a gente não é boa o bastante, que isso não é para nós, que já já passou o nosso time, aqui, né? Ou que não é possível. E essa voz, ela é muito forte e a gente pode reprogramar esse dos internos através de técnicas para que a mulher se sinta mais confiante reprograme seus códigos de barra que vieram às vezes lá dos sete anos ah, que, sei, você, sei, que você tem que você que tem influência familiar tem tem a história de vida da mãe da avó tudo. que deve ter interferido na sim. educação é realmente tudo isso olha é, é, você ia complementar alguma coisa pode complementar sim, Eu tô... é só para ah, trazer sim, claro, uma claro. lógica né ah, como ela saiu da parte da fisioterapia e foi agora trabalhar ah. com Uhum, tá. Eu comecei com isso e não, não? recomei. Eu Ótimo. só vou fazer aquela, uhum. aquele, é, uma conexão mais forte. Aconteceu o seguinte, comecei a atender muitas mulheres. Eu era especialista em dor nas costas. Uhum. E aquela coluna tinha uma história de tensão. Ai, ai. De a coluna de é, igreza, é um problema mesmo, né? De, mesmo. de medo de uhum. não conseguir dar o passo diante na vida. Uhum. E aprendendo, eu comecei a fazer a parte da acupuntura e percebi que realmente 99% daquelas dores vinham de padrões emocionais. E os padrões emocionais vêm da de onde? Desse padrão de pensamento e de comportamento. Foi aí que eu fui... Fala assim, gente, não adianta só chegar até o nível de dor. Eu quero que essa mulher conquiste a liberdade dela ser ela sem adoecer. Então, é essa visão do todo, uh -huh. aonde você melhora a uh -huh. sua linguagem uh -huh. interna, aonde uh -huh. você se posiciona melhor perante você mesmo e os outros, você treina essa habilidade, que as coisas acontecem com sua vida. Não precisa ter gastrite, insônia, você se sentir é... cansada, sozinha, é... sobrecarregada. Mesmo porque a gente veio para esta vida e eu acredito nisso piamente para ser feliz né gente é. ser feliz estar interagindo com o meio meio meio familiar meio meio meio mesmo todo tipo de meios que possam ajudar cada um a crescer no seu potencial e aproveitando vezes, os talentos isso. e tal e às vezes a gente fica esperando né que algo aconteça mas na verdade você não precisa fazer sozinha não, não sim, tem necessidade importante, gente. A gente pode se conectar com mulheres do bem, fazer parcerias. É realmente ter uma mentora. Eu tenho a minha mentora, sim, é? Então assim, assim, é essa que é a grande sacada da vida, que foi falado para as mulheres que a gente tem que dar conta de tudo, aquela visão da supermulher. Só que se você for estudar, mesmo a origem da mulher lá nos primórdios, nós somos coletivas, nós somos cíclicas. Então tem hora que uma vai estar tá mais assim, a outra mais assim. Se você está em parceria com mulher Mulheres, sempre aquela energia do fazer vai estar tá viva ali. É, o Brasil tem mostrado, olha, a mídia tem mostrado centenas de histórias de sucesso de mulheres trabalhando em grupo, resolvendo os seus problemas ambientais, familiares, de, de ajudar na, na, na, na renda familiar, enfim, e, e inclusive mulheres super felizes. É, essa, então, esse detalhe da felicidade é muito importante, que às vezes a pessoa espera estar feliz para dar o próximo passo e ela não percebe, que é o como ela está, o que ela faz... E como ela distribui e pode Os talentos dela felicidade. É que traz felicidade A verdadeira felicidade é quando você partilha do seu dom Do seu talento, da sua missão de vida A gente rejuvenesce, a gente fica é, bem Eu imagina, entra, eu tenho certeza disso porque, porque assim, ó, quando você vai Numa loja comprar uma roupa Que a vendedora diz pra você Isso pra mim é básico Assim, Você tá linda nessa roupa, você se olha e fala Nossa, uhum. você é maluca Então assim, a, a, como a roupa Que cada uma veste uhum. E que você tem que estar é. Linda com ela, mas o lindo é o espelho que te diz isso, né? E o senso de não apropriado, apropriado é de cada um. É. Então, é por aí, eu acho que todas as escolhas na vida e, e a importância deste primeiro passo. Ótimo, e se permitir se descobrir, está vulnerável, às vezes para falar, olha, eu sei que eu tenho algo para fazer na vida, mas eu não descobri o que ainda, é... você me ajuda? Isso. Né? E teve um, um caso de uma moça que começou fazendo um processo de design de interior, Dentro de design, eu descobri fotografia e hoje ela está na fotografia muito feliz. Ah, então, há um processo. Parabéns para ela. né? Há um processo de descoberta que pode ah, acontecer. Ah, Porque hum. se não é a pessoa, não, agora eu só vou com a idade que eu tenho, 40, 35 anos, se for para dar certo. Não, vai para experimentar, ah, para viver ah, a vida, para você sim, se conectar sim, sim. com outras pessoas. Cada dia é um dia novo, né? E pode começar uma nova realidade. E precisa aí. começar a se comunicar melhor com você mesmo. Né? Detalhe. Hum. do bem. É. Conheça a si mesmo, confie em você e transforme a sua vida e a vida dos demais, né? Porque uma mulher feliz, uma mulher realizada, ela irradia a luz. É, tá? E depois, assim, pra uma todos. mulher assim, ela traz tudo isso para o seu meio. É isso que eu acho bem legal. Muito, né? Então, gente, olha, encerrando aqui, uma coisa é certa. Vamos trazer para o nosso dia a dia... A positividade da Daniela. E acho que aí nós já temos um primeiro passo. Muito obrigada. Né? Acho legal, está de parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E, gente, o primeiro passo. Ser feliz é consequência deste primeiro passo. Isso mesmo. Não é? Eu você penso. Você pode. Pode. E todas podemos. Muito obrigada. Acompanhe as nossas próximas entrevistas. E não se esqueça: vídeo, revista, bem-estar. Assuntos que fazem parte das nossas vidas. Muito né? obrigada. Obrigada.